Bom dia galerinha! E aí, como é que vocês estão? Beleza? Vamos aqui indo para Ondina por um caminho diferente. Vamos pela BR. Na BR a gente pula pra Bonocô. Da Bonocô, Ogunja. Vasco da Gama. É Vasco? Sim, Vasco. E aí o acesso a centenário que vai deixar a gente já na boca da ondina. Um Enquanto isso, vamos falar sobre um problema que parece. Parece que a Yamarra tem que olhar com mais atenção, que é ovalização de correntes da MT conversando nos grupos, tá, tá? Nos grupos regionais e no grupo diretoria, que é onde fica os diretores e coordenadores das regionais. Mas sabemos que existem várias ocorrências de ovalização de corrente. O que é a ovalização de corrente? Para quem nunca ouviu falar disso, eu também nunca nem te ouvi falar. Essa já é minha quarta moto e só aconteceu nessa. Engraçado, que foi a que eu mais tive cuidado, de limpar a corrente com querosene, de passar o C4, passar o C2, que eu lavava antes com... Deixa não sei, quase Todo carinho, cuidado do mundo E a corrente ovalizou Ou seja, me leva a crer Que não foi falta de lubrificação Se ela andou lubrificada Foram alguns quilômetros Não, não, não, não ficava tantos quilômetros assim não Folga na corrente? Não sei Porra, velho. Ah, tá fechado É, não sei, será que foi? Não sei, BR é, travada, ótimo, todo mundo gosta. Então o que acontece quando a corrente está ovalizada? Você não consegue dar o um ponto de aperto correto. Por exemplo, você bota lá no para fazer o aperto, você folga os parafusos, dá a regulagem naquelas porcas. Na distância certinha E aí trava Você vê a corrente tá tensionada? Tá Tá bonitinha? Tá Com aquela folga básica? Tá Aí você gira a roda mais um pouquinho E você vê uma barriga vê a corrente batendo folgada aí Você viaja, porra, velho Que foi que houve? Aí você vai lá, folga a corrente Regula novamente Aí você vê que parou, tá certo, Seu ufa, regulei, aí quando você gira a roda, ela tá tá começa a estralar, porque diz ela que tá muito apertada, então o que acontece, a corrente ficou oval, a corrente tá meio que empenada, não pega aperto uniforme, é, e isso acaba impactando também naquele protetor, Aquela capinha de borracha que não deixa a corrente bater diretamente no quadro elástico, na balança Por ela estar muito apertada, ela começa a, a, a comer aquela peça de borracha Começa a cavar Eu tô falando isso que é experiência própria É o que está ocorrendo na minha Agora eu tenho que trocar a corrente e vou trocar o kit junto eu Vou fazer o serviço pela metade não deveria estar na hora, porque a minha só tem 23 mil alguma coisa Mas daqui vou trocar, vou trocar logo tudo de uma vez só E ficar tranquilo O triste é o valor da corrente original, que é aquela Daido D&D O melhor preço que eu achei no Mercado Livre foi R$ 640 reais. Aí você procura outras marcas, tem a KMC por 380, 370, tem uma RK, que é japonesa, nessa mesma a média, de fra... a média de preço é essa, 350, 280, só a corrente. Aí você tenta fazer um levantamento de preço fora do Brasil, fazendo entender por que a Daido tá tão cara, e você observa que a Daido tá super faturada. Brasil, ela está cara, mas fora não é tão cara. Logo, você questiona, porra, será que a Daido é isso tudo mesmo? Ou só porque é marca? Os caras que faturou aqui para vender bem mais caro e ganhar dinheiro. Isso lembra a, a espécie da, da Alpine Star. A Alpine na minha é cara para se poder, né? Ah, por quê? Porque é marca vai ver um produto da TUTO, uma Dainese, não é tão caro quanto Alpine, então você questiona se realmente vale isso tudo. Eu já estou inclinado a não comprar a pensando seriamente na RK na japonesa que eu vi que é boa, tem referência, e tô, trocar também o kit de pinhão e coroa. A MT usa um pinhão de 16 dentes e uma coroa de 43. Mas já vi lá a especificação. O aço é 10,45. É o, o, o comum utilizado, essas peças. Aí o que falta de atentar agora é só o tamanho, né? Mas já tá tudo separadinho. Eu já perguntei ao vendedor se aquela corrente serve para MT, eu sei que serve, porque não tem muito mistério. É uma corrente de passo 525 e 108 elos, com X-Rings, não é aquele O-Ring convencional, é X-Rings, ele é diferente desenho. Não é liso, ele é meio estriado. Estriado não, é meio tortinho. Aí isso melhora na lubrificação. Ele fica... Pô, você já viu a nova Phaser, velho? dá pra caralho. É, Sim, aí o, o, o X-Ring, ele consegue manter a lubrificação melhor do que o O-Ring. Tá parando aí, você vai descer, né? Qual foi? Porque o trânsito está assim delicioso. Me apartar. Ih, quebrou. Ele quebrou. Ué. Que merda. O buzão quebrado causou essa. Porra, logo aqui, velho. Cheio de faixa, cheio de via. de é, é de radar uh. Rapaz, foi que tem radar? Será que botaram uns passarelos? Ainda bem que a gente tá vindo na manha E chuva, né? Não é porque você tá solteiro que você não é corno porque esqueceu a capa ah, tá onde? É esse cara ali fechou essas malas bom, enquanto não achar radar encerrando aquele assunto Opa, o cara de transformador gordo gordo pelo menos não dá pra vocês verem não, mas é gordo Vai, leve fé, leve fé ali tem uns 100 quilos. não, 110 pelo menos, pelo menos É segura. Sai levando meu tio e sua maravilhosa Mercedes-Benz. Radar escroto eu sei que tem aqui. Pega o sentido inverso. Mas então, prossiga. todo esse. Bom, então, isso aí é trocar a relação, trocar a transmissão, transmissão não, só a relação, kit coroa, corrente e pião. A MT tende a ovalizar, é, isso eu já cheguei nessa conclusão, porque tem muita MT com esse problema. Então galera, você que tem MT, preste atenção na sua relação. Eu acredito que seja por causa do torque, ou essas puxadas que ela dá deve empenar a corrente. É a única coisa que me leva a crer. Andar forte é bom, é gostoso, é, mas tem seu preço. Prestar manutenção a nossa corrente é foda, né? Velho, porra! Foi 998 dos dois pneus. Agora vamos gastar o que aí? Quase uns 700 pontos de. País. Sem graça, é a menor graça. Carnaval, Avenida Centenária Oceânica é proibido estacionar na via. Estacionar na via, fica ruim até de passar, que os caras não deixam. Carnaval eles fecham, aí fica só pra foleão. Rapunha, que chuva gosta da Acho que dá pra vocês ouvirem na zoada: tac, tac, tac, tac, tac! Transoento, marrento, não anda mas não trava. A pista, infelizmente, já está meio que ensaboada. Eu até gosto de mas com pista molhada não. É perigoso. Olha lá, pai. Para a frente. Caduzo preço Ah, Salvador. Olha misericórdia. pra aqui, velho. Não caiu uma gota ainda, velho. Puta que pariu, velho. Boa cidade. Véio. É, você mesmo. é isso aí, estamos chegando Vamos embora, sinal tá verde Aproveita Paca, Esse pneu aqui tá uma delícia deitável A moto vai sozinha na verdade Eu só tenho que trazer ela de volta A Gente, vai ficando por aqui, agradecemos a companhia e até o próximo videozinho, valeu? Vou pegar uma parte tranquila aqui para encerrar o vídeo, né, que a gente vai ter que tirar uma mão do guidão, ó, aqui já está chovendo, é, Salvador... Valeu, galerinha. Até mais. Tchau, tchau.